Hello, sweets. Tudo bem com vocês? Eu sou a Nil Barbosa. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. E então, meus amores, pro vídeo de hoje eu vou trazer para vocês mais uma maquiagem aí da nossa série para o Halloween, tá? E nessa maquiagem nós vamos usar cola e algodão, tá? São maquiagens super fáceis de fazer que você pode adaptar usando o que vocês têm aí na sua casa. A primeira maquiagem é eu fiz, né? A maquiagem de zombie, que eu vou deixar aqui nos cards para vocês irem lá conferir, onde eu usei papel e cola. E na maquiagem de hoje eu vou usar algodão e cola. Vocês vão ver que a maquiagem vai ficar bem legal, tá? E vou mostrar os produtos que eu vou usar que com certeza você tem aí na sua casa. Então e é isso. É, espero que vocês gostem do vídeo. Tá? E vamos começar logo fazendo essa maquiagem que é o vídeo não ficar muito louco. Primeira coisa que eu vou fazer é amarrar esse cabelo, tá? Que é para não para não estragar, né? Porque eu arrumei ele hoje, então eu vou colocar aqui uma presilha. Eu já tenho aqui a minha cola e tenho aqui algodão, tá? Eu vou usar esse pincel que é o pincel que eu tenho usado, né? Para fazer essa maquiagem. Vou pegar aqui a minha cola, molhar o pincel. Vou passando, tá, gente? Devagarinho, ó, vou olhar aqui para baixo porque aqui tem um tem um espelho. Vocês podem fazer o corte aí do jeito que vocês quiserem. Eu quero assim. Ó, vou puxando assim para passar aqui no meio. É, uma dica pra vocês, não coloquem aqui perto das dobras Porque quando vocês falam, quando vocês vão falando com vocês sorri começa a descolar Então procurem colocar mais aqui pra esse lado, tá? Eu vou colocando assim a cola aos poucos Vou pegando o nosso algodão e vou colocando aqui, ó E aí eu vou pegando mais cola e vou passando por cima Eu vou acelerar o vídeo, tá? Que é pra não ficar muito longo Gente, aqui, ó, vocês vão colando e já vão abrindo aqui, tá? Deixando esse espaçozinho, porque vocês vão precisar simular cortes. Então, ó, já vão deixando assim, ó. Vocês vão colando e vão deixando assim. É pra gente simular aqui os cortes. Pronto. E agora, a gente vai colocar aqui mais um pouquinho... De algodão a gente vai colocando a cola e vai coloca no algodão. Passa na cola e coloca no algodão, conforme a gente vai precisando. Olha, e vai colocando cola por cima do algodão. Que é para o algodão, fixar eita dá tá um trabalhinho. Dá, mas a maquiagem fica muito legal. Gente, fica mesmo sem brincadeira. Assim, aí agora a gente vai aqui, ó. Vamos abrir aqui um pouquinho, tá vendo? Vamos abrindo assim, ó. Tá vendo, ó? Vai abrindo, ó. A gente precisa desse espaço aqui. Tá vendo, ó? A gente precisa desse espaço. Gente, agora eu vou esperar isso secar. E quando secar, eu volto e mostro o próximo passo pra vocês. Dois mil anos depois. Então, gente, depois de tanto tempo, né? Voltei. Ainda não tá completamente seco, mas eu vou fazer o trabalho assim. Eu vou pegar aqui um pouquinho de base. A base que eu vou pegar essa. Eu vou pegar essa daqui da, da Yves Rocher, tá? Que é um beige 400. Que já tá pronto nessa né, parte da base. Agora eu vou pegar um pouco de pó, vou pegar esse pó daqui só pra selar nessa base pra ela não ficar molhada, né? ok, já está. Agora eu vou pegar esse bronzer. Vou pegar meu pincel de esfumar e vou passar aqui dos lados. Gente, simular aquele mesmo esquema que eu fiz no, no anterior, tá? Ok. Então, vou pegar essa paletinha aqui e vou usar esses dois. Essas duas sombras, né? Primeiro, eu vou usar essa mais clara. Dá pra dar um escurecida aqui também. Ó, como vocês veem, já fica mais escurinho. Então, eu vou pegar primeiro esse vermelho aqui, que eu não sei como é que aparece pra vocês, mas pra mim é vermelho. Tá, vou pegar esse vermelho e vou esfumar aqui. Vocês conseguem ver aí? Conseguem! Ainda bem que conseguem. Tô olhando ali em cima, porque ali em cima eu consigo ver também. Conforme vai ficando... Gente, eu vou tentar tá, cortar o máximo desse vídeo que eu vi com o vídeo anterior, Ficou muito grande Mas eu vou tentar fazer com que esse fique menorzinho, tá? Não prometo, mas vou tentar então agora eu vou pegar aqui um pouco desse amarelo, ó então, Tá? vou pegar ele e vou dar uma espumada assim também Que eu não entendo porque que eu faço isso, mas eu faço Não é uma mesclada Vou pegar tudo com o mesmo pincel, tá? Pra não sujar mais agora eu vou pegar um pouquinho desse roxo aqui, ó. Esse daqui, ó, e vou tá dando batidinho aqui. Olha como é que vocês estão vendo aí, não sei tô dando batidinho tô arrastando só um pouquinho assim a esfumar, né? Aqui junto com esse vermelho e esse amarelo. Vocês podem fazer conforme vocês gostam, tá? E eu gosto de fazer assim. Isso não quer dizer que vocês precisam fazer igual a mim, não, tá? Cada um faz conforme quer, faz com o que tem. Tá? A ideia desse vídeo é... Vocês conseguirem adaptar aí os produtos. Por exemplo, é a gente peça maquiagem deveria ter massa látex, né? E... Aí pra simular esses cortes, como vocês podem ver, isso ficou parecendo massa latex. Não é, é algo não, né, gente? Agora eu vou pegar o preto, tá gente? O preto e cuidado, tá, gente? Com esse preto, vamos só ó, sujar. Vamos só sujar. Vamos cuidar pra quando... tá não. pra <risos> não marcar muito. Pode passar por cima da pergunta, não tem problema. Agora você pode pegar delineador, pode pegar tinta, se pega o que você tiver. Né? Aqui eu vou pegar um delineador que eu tenho aqui. Esse delineador e vou pintar aqui dentro, tá? Olha, eu vou pegar aqui, pode pintar tudo. A gente pinta. Pinta tudo que você achar que você pode simular de corte. Vai pintando. Se vocês tiverem tinta, tá ótimo. Pode passar sombra também. Eu quero passar isso aqui. Eu acho que fica bem legal. Tá? Pronto, gente. Vou dar pincelzinho de novo. Vou colocar mais um pouquinho de preto aqui. Então, gente, agora tá aqui, ó. Já fiz os cortes, né? E agora a gente vai com o sangue. E eu tenho aqui duas opções de sangue. Que é esse sangue que eu comprei. Tá? Que é sangue falso. E tenho esse corante. Rosa, gente, que eu usei no vídeo anterior Se vocês ainda não viram o vídeo anterior Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês ir lá ver Eu usei, né, é rosa candy O nome do rosa Vocês não conseguem ver, que eu já vi que não dá pra vocês verem Uh, enfim, esse é um rosa que dá pra gente substituir por sangue E se caso vocês quiserem fazer o próprio sangue caseiro de vocês em casa E a massa látex também Eu vou deixar aqui uma playlist, tá? Com vídeos de o Halloween Que ensina a fazer sangue caseiro, massa latex caseira E que ensina a fazer algumas maquiagens Pra que vocês possam fazer na casa de vocês Então, olha, eu vou pegar aqui um pouquinho desse rosa Eu vou pegar o rosa vocês já viram que funciona né e vou pôr aqui dentro do corte né para ficar bem visível ficar aquele aquele sangue mais mais grosso da gente corta e corta aí pronto eu vou passar aqui cabelo sai cabelo a gente simula sangue, ai meu pai, é muito massa esse corante, gente você tem aí um corante rosa aí na sua casa, que foi meu caso eu tava procurando sangue falso, não encontrava de jeito nenhum queria fazer maquiagem, encontrei esse corante rosa perdido ali na geladeira e aí eu, pera lá, que eu vou já testar e ver se dá e deu, maravilha fiquei muito feliz, que deu certo aí, esses dias eu consegui encontrar né, o sangue falso porque tava difícil de encontrar e aí eu consegui encontrar mas eu, eu te fiz várias maquiagens com esse, com esse rosa E ficou bem parecido Tem uma tela no Instagram Fotos com maquiagens feitas com esse rosa Não tem quem diga que isso é rosa Então vamos passar tá? Em todo o ferimento Nessa parte do ferimento E dá uma sujada assim por fora Não tem... Agora eu vou pegar o sangue mesmo O sangue falso essa esponjinha, olha esse sangue e vou dar uma sujada aqui. E olha, eu vou pegar, né, o, o nosso, a nossa esponjinha e vou olha. Pode passar por cima depois. olha, Vou dar uma sujada aqui. Ai. pra a gente enganar. Olha, botar aqui embaixo. Né? Eu tô olhando aqui embaixo, que eu tenho espírito gente, aqui, olha. Vou passar aqui. e eu vou pegar de novo o delineador e vou ver se consigo fazer com esse vamos fazer X gente assim ó como se fosse a costura um dois, dá para ver três Olha, a maquiagem é isso, como vocês verem. Podia ficar melhor, podia ficar melhor, porém, não ficou melhor, né? Então agora eu vou colocar a lente, tá vermelha aqui, tá? Pra esse olho que eu vou pôr agora, como vocês verem. Vou abrir meu olho. E pronto. Lente posta. Agora pro outro olho, eu vou pôr essa. Olha. Bem rapidinho também. Consigo melhor. Isso aqui ali tá, tá arranhando um bocadinho, mas é ó até ela se adaptar. E pronto, gente, já tá posta, olha a lente. E agora deixa eu ajeitar aqui, né? A mim E eu já volto pra mostrar o resultado pra vocês. Então, gente, é isso. Esse é o nosso resultado na maquiagem de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram, deixa bastante like, que é pra ajudar aí na divulgação, né, do nosso vídeo. É, é através do like que o YouTube entende que você gostou, começa a divulgar ele pra outras pessoas, tá? E se você chegou aqui agora através desse vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal, né, pra ajudar e a gente a chegar a 2 mil inscritos, não esquece de ativar as notificações, que é pra não perder mais os próximos vídeos é... não esquece de nos seguir pelas redes sociais, que eu vou deixar aqui tudo embaixo tá? pra vocês irem lá nos seguir e se você reproduzir essa maquiagem posta no Instagram e me marca que eu vou lá com certeza, né, curtir e comentar o, o seu post. Como vocês viram, gente, essa é uma maquiagem que não dá muito trabalho de fazer. É, o único trabalho que dá, né, é a demora, né, da, da cola secar com algodão porém, é, não é tão trabalhosa, é muito fácil, você consegue fazer aí rapidinho na sua casa, usando o que você tem eu sei que esse ano a gente não vai poder sair pra gente comemorar o Halloween fora de casa porém, você pode fazer a sua festinha dentro do seu ar né, na sua casa, com os seus amigos e você pode aí usar essa maquiagem ou qualquer outra maquiagem que você quiser, tá? eu convido vocês também a fazer aí um tour no nosso canal que pode ter aí algum vídeo que você possa gostar, um feliz dia das bruxas a todos vocês, um super Beijo e até o próximo vídeo Tchau